Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde. E hoje o nosso assunto está muito leve, muito zen para vocês, porque eu trouxe uma pessoa para entrevistar muito especial. Ele é o Davidson, ele é psicanalista clínico, que vai falar um pouquinho para nós sobre espiritualidade. Você aí que está procurando, né? se espiritualizar, melhorar sua vida. Então, eu trouxe o Davidson. Muito obrigado por aceitar o convite para a entrevista. Seja bem-vindo aqui no programa Dicas de Saúde, Davidson. Gratidão, Lucimara, a toda a equipe aqui do Rio Mafra Mix. É um prazer muito grande estar com vocês e poder, de alguma forma, a gente trazer um pouco de contribuição nessa linha. Né? É um prazer muito grande para mim estar aqui e estou à disposição. Sou todo ouvidos. Então, eu trouxe esses assuntos para a gente falar sobre espiritualidade, porque hoje a gente já está no segundo mês aí do ano de 2023, todo mundo voltando para suas aulas, voltando para casa de viagens, né? Começando uma nova vida em 2023. E isso são pontos muito importantes que a gente precisa trabalhar para que as pessoas tenham aí um ano maravilhoso, né, Davidson? E... Eu queria que você falasse um pouquinho o que é essa espiritualidade para o ser humano. Pois, Lucimara, seria interessante a gente abrir um pouco esse conceito de espiritualidade, porque há muita confusão entre espiritualidade religiosidade. E também, na minha prática clínica, o que que eu observo? Por exemplo, um paciente com depressão. Então, esse paciente ele tem uma desconexão ele por algum trauma, geralmente um trauma infantil, outras coisas que aconteceram no decorrer da vida, ele acabou perdendo o entendimento sobre ele mesmo e sobre aquilo que está à sua volta. Então há uma distorção. A espiritualidade ou essa conexão de você com você mesmo de uma maneira mais profunda vai fazer com que haja tá, um avanço melhor nessa trajetória e até mesmo um processo de cura, por exemplo, de depressão, ansiedade... Pensa que uma pessoa depressiva, uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa, não é compatível com alguém que se encontra conectado com ele mesmo ou com a espiritualidade, vamos falar assim. Porque isso se confunde também. Porque quando a gente fala em espiritualidade, muitas vezes a gente pensa num ser barbudo que mora lá em cima, né? Mas eu gosto de pensar que esse ser maior faz parte da nossa fisiologia, está aqui dentro da gente o tempo inteiro, e que nós somos uma expressão desse divino. E quando você consegue entender, peraí, então para tudo, Davidson. eu sou uma expressão do divino, tá? Se eu sou uma expressão do divino, então como é que eu posso ter uma autoestima baixa? Vocês já pararam para pensar Deus num canto da sala chorando porque ninguém me ama, ninguém me quer ou algo desse gênero? Então, o, os transtornos mais profundos, eles são muito bem trabalhados através dessa conexão com a espiritualidade. Eu tenho um grupo de alunos que eu faço toda sexta-feira, é um grupo presencial, e a gente trabalha ali uma mescla de meditação com terapia, principalmente psicanálise. E essa junção da psicanálise com a meditação, ela é fenomenal. Porque você está tratando seus traumas, suas angústias, as questões que vieram lá da sua infância, mas ao mesmo tempo você está. Espera aí, eu sou um ser divino, eu tenho a minha conexão e essa conexão faz com que eu avance de uma forma muito mais profunda. Então, eu observo isso na prática, do aula há muito tempo nesse sentido, dessa conexão da espiritualidade com a meditação e com o processo de psicanálise. Essa junção de coisas para mim. É muito, assim, arroz com feijão. Então vamos voltar para a tua pergunta, né? O que seria essa espiritualidade? Eu vejo como um processo de conexão, tá? Então quanto mais você avança nesta conexão, no meu entender não seria uma busca externa, nem mesmo daquele velho barbudo que está lá em cima ou que um dia eu vou vê-lo. Eu vejo, inclusive, eu vejo isso no aspecto da... muitas vezes de uma religiosidade equivocada. Tem muita gente que se perde na espiritualidade porque transporta um conceito de religiosidade que está atrapalhando a espiritualidade. Isso eu também já atendi e atendo muito consultório. E me diz uma coisa, é... quais são os exemplos aí de espiritualidade disso? Muitas vezes... tá a pessoa se vê espiritualista ajudando outras pessoas, então vamos colocar aí. Um exemplo seria aquela pessoa que ajuda outras pessoas. Existe uma pesquisa é, oriunda dos Estados Unidos sobre pessoas boas que tiveram câncer. E existe uma linha de trabalho em que o câncer é provocado por mágoas, por angústias. Há uma, uma, uma corrente muito profunda nesse sentido. Tá, então o câncer, e como é que a gente explica que o câncer ligado a pessoas que ajudam outras pessoas, pessoas boas, pessoas espiritualizadas, tá, não está batendo uma coisa com a outra, se essa espiritualidade vai trazer saúde e essa pesquisa, que confusão é essa, Davidson? É fácil da gente entender, porque muitas vezes a gente está buscando ajudar pessoas, não pela sua conexão espiritual, mas por uma necessidade de ser amado. E aquela necessidade de ser amado, que muitas vezes é angustiante e vem desde a infância e tem a ver com a sua relação com seu pai, com a sua mãe ou com seus filhos, essa distorção e essa dor que vai provocar diversas enfermidades. Eu falei de câncer, porque é uma coisa que chama mais atenção, mas diversas questões nesse gênero. Mas vamos nós. Então, se a gente está falando de pessoas boas, que carregam um sofrimento muito grande, a gente tem que botar uma interrogação nessas pessoas boas. E talvez em vez de te responder a pergunta, eu faça outra pergunta. Peraí, aí, será que essas pessoas ditas espiritualizadas e que muitas vezes a gente carrega num conceito, será que realmente são pessoas felizes, pessoas equilibradas, pessoas que têm uma harmonia no seu aparelho psíquico? ou estão através da religiosidade ou de uma falsa espiritualidade, tentando se autoafirmar e, por isso levam dessa forma. Então é, colocar exemplos de espiritualidade não é uma tarefa simples, porque a gente pode estar diante de uma manifestação equivocada de uma dor muito profunda. E aí a gente começa a explicar por que que acontecem essas dores todas nesse processo, como é que tudo isso se passa,? Tá? Então, vamos ficar sem exemplo? <risos> mas é, é re, realmente, né? Não digo assim um exemplo de espiritualidade, mas a gente tem que buscar realmente a conexão com a gente mesmo para que a gente também possa ajudar os outros. Primeiro, a gente se conecta com o nosso eu e depois a gente passa aquilo que a gente tem de bom no coração para as pessoas. Eu penso que o exemplo é isso, sabe? É você se conectar é você tentar ficar em paz, né? Melhorar a sua vida através de várias coisas, né? Uma das coisas é, se você se alimenta bem, você está em paz. E quando você está em paz, você consegue conversar com as pessoas, né? Então, quando a gente está com fome, a gente fica muito irritado, né? Você consegue conversar com alguém quando você está irritado? Não consegue, né? Então, eu acho que a primeira coisa é se conectar com a gente para depois a gente poder ajudar as pessoas, né? É, outra coisa que eu queria te perguntar, Davidson, me diz uma coisa. É, assim, o objetivo da espiritualidade, como seria isso? Que as pessoas às vezes têm, ah, o meu objetivo é melhorar minha espiritualidade. Como seria isso? Essa tua pergunta também é bastante interessante porque perceba que espiritualidade não tem objetivo. Ela é. Quando a gente medita e entra em êxtase, não existe um objetivo que você está buscando. E na verdade a profundidade da meditação está na falta de objetivo. Quando você olha para a natureza, uma cachoeira não tem um objetivo, um rio não tem um objetivo, um pássaro não está objetivando nada, ele simplesmente é. Na nossa cabeça, quando a gente vai criando objetivos, quando a gente vai criando projetos, conceitos, muitas vezes nós nos perdemos nessa trajetória toda. E na maior parte das vezes eu encontro pacientes que estão é, sofrendo de muitas dores porque estão fazendo comparações de objetivos e isto também dentro da espiritualidade. O que seria essa questão? É, dessa, o que seria estar espiritualizado? Né, como é que seria nesse ponto? Você colocou na pergunta anterior uma questão que eu acho muito forte, que é o fato de você estar bem para emanar essa energia. Esse, por exemplo, é um conceito do reiki. No Japão existem hospitais que trabalham exclusivamente com reiki. Lá não tem, digamos, não tem radiografia, não tem nada daquilo que a gente encontra no hospital convencional. Não tem medicamentos, nem mesmo chá, uma erva, nada disso. É energia que é passada de uma pessoa para outra. E muitas pessoas desenganadas foram para o Japão para se tratar nesses, nesses hospitais e conseguiram resultados lá. E qual que é o princípio do Reiki? Hoje reconhecido e recomendado pela Organização Mundial de Saúde, né? O Reiki, ele você se harmoniza e daí você consegue transferir aquela energia. Então a partir do momento que você é esta espiritualidade sem objetivo, aí você consegue passar isso. É mais ou menos como se você se enchesse do divino e transportasse isso, mas sem objetivo, sem conceitos, porque toda vez que a gente começa a rotular a espiritualidade, a gente vai se afastando cada vez mais dela. Então é o ser, é aquilo que a gente observa numa criança, que ela não tem, a criança transmite pra gente essa espiritualidade, porque ela está ali por si só, ela transmite naquele sorriso, ou quando você está em contato com a natureza, quando você está junto com animais, com plantas, que você sente aquela energia. Então, é uma manifestação espiritual sem objetivo. Quando você começa a colocar objetivos, aí você começa a colocar rótulos, limites e infelizmente, não que isso seja uma regra e também não vamos colocar rótulos aqui, eu queria colocar rótulos, né? Então, não estou dizendo que isso está certo ou está errado, mas quando você começa a colocar rótulos e objetivos, você acaba se perdendo do ponto principal, que é a conexão por si só. O nada. Eu sempre coloco para os meus alunos que meditar é vagabundear. Sabe? Então, tipo, quando você se torna aquele é, vagabundo nesse sentido em que você se joga, ali você se encontra. É no nada que você vai se encontrar e que aí essa loucura toda do dia a dia acaba perdendo um pouco do sentido. E esse perder o sentido acaba fazendo com que você se encontre. Sei que a gente meio que viaja no processo filosófico, mas isso é muito claro quando a gente experimenta. E isso é uma questão que, por exemplo, as pessoas que estão... Eu gosto sempre de passar algo, é, digamos, algo que a gente possa utilizar. Então quem está em casa, por exemplo, nos assistindo agora, que pare cinco minutos do seu dia e só observe a respiração. Só observar, não precisa fazer mais nada. Observar o ar que está adentrando. E às vezes a gente passa uma vida inteira e não consegue fazer isso. Fazer isso por cinco minutos Vai fazer com que você sinta uma paz, alivie a ansiedade e trabalhe todo esse processo. Voltando na tua colocação que você falou de alimentação, por exemplo, a gente se pergunta, né? Por que pessoas que sabem, hoje nós temos muito lixo e a maior parte das enfermidades físicas e, e psicológicas, emocionais, estão ligadas a esse lixo? Infelizmente, 90% da alimentação humana é de lixo. E depois a gente não sabe por quê, que a gente encontra tantos problemas. Desde a infância, desde o nascimento. Bebezinho já tomando lixo em potinho lá e, e, e algumas, alguns processos ali que é literalmente lixo. É comida industrializada, é, é alimento ultraprocessado. Tá. Por que, que alguém de forma, entre aspas, consciente faz isso? Por que, que uma pessoa se alimenta mal? Muitas vezes porque ela carrega uma angústia, ela carrega uma dor e uma necessidade de se autopunir. Tá? Onde vem processo de culpa e questões do gênero, né? Então, fechando essa tua pergunta, vamos dizer assim, eu vejo que o ideal é não ter objetivo, é a gente se largar, sabe? Como quando a gente era criança, sabia fazer muito bem isso, e faz muito bem. Isso mesmo. E me diz uma coisa assim, é, hoje as pessoas, ah, eu estou espiritualizada, eu, né, tenho uma paz, mas como lidar com isso, né? com a espiritualidade, porque às vezes as pessoas buscam a espiritualidade, né? buscam para melhoria de si, mas não sabem como lidar com essa espiritualidade. Então o que é saudável nisso? Talvez essa questão a gente possa puxar um pouco de religiosidade junto, tá porque a verdadeira espiritualidade, esse encontro com o divino, vai ser sempre saudável, sempre. Agora, existem algumas pessoas que, para alcançar essa espiritualidade, buscam a religiosidade. Não há nada de errado nisso. No entanto, existem pessoas, às vezes, respaldadas pelos seus próprios traumas e até líderes espirituais também respaldados. Também não tem culpa. Aí, fomentados por aquilo que viveram. Quem nunca amou, não consegue amar. É natural. Uma, uma família triste vai ter uma dificuldade de ter um filho feliz isso é muito normal a gente acompanha muito isso tem gente que acha que é genético mas na maioria das vezes isso é uma questão comportamental tá se assim, meu pai nunca foi feliz minha mãe nunca... como é que eu vou ser feliz depende eu posso até pensar que nem devo ser feliz caramba se eu for feliz como é que isso vai funcionar para trás né uhum. então eu não vejo problemas na espiritualidade mas eu vejo problemas na religiosidade então muitos pacientes chegam para mim isso acho que é importante a gente frisar com uma visão equivocada de certas questões. Então, ah, eu cometi um erro porque eu fiquei com raiva de alguém e raiva é pecado e por causa disso eu tenho que sofrer, então eu não posso ser feliz no meu casamento, não posso ser feliz financeiramente, é, sei lá, eu fiz uma outra coisa me disseram que isso é pecado também. Essa montagem de culpa, muitas vezes oriunda da religiosidade mal interpretada, ela vem de uma questão histórica onde era necessário segurar essas pessoas. Né? Então precisava ter um freio para a sociedade e, olha, se você for para o inferno, então não faça isso, eu quero matar minha vizinha. Oh, se você matar a tua vizinha, você vai para o inferno. Então vamos diminuir a criminalidade através do inferno, através de uma culpa. No entanto, isso também traz um exagero e muitas, repito, muitas pessoas que eu já atendi na vida carregavam um fardo muito grande em cima de um processo dito religioso ou equivocadamente entendido como espiritualidade. Uhum. Então, eu não... lidar com a espiritualidade é para ser uma coisa muito simples e, e que não precisa de método. Agora, a religiosidade é algo que a gente precisa é saber o que, que a gente pode ou não absorver daquele líder religioso E quando eu falo de líder religioso, eu falo de todos os líderes religiosos tá? Todos, sem exceção A gente encontra em todos, a gente Ah, Davidson, mas as religiões orientais também tem uma série de problemas Tem muitos problemas Tem muito monge com repressão sexual assim, capaz de trazer distúrbios psíquicos terríveis, tá? tem, tem gente de tudo isso vai, é, é, padre, pastor, monge, não, não falta, assim como tem pessoas maravilhosas em todos esses pontos, não estamos querendo aqui é, diminuir o trabalho fantástico que essas pessoas espiritualizadas conseguem trazer através da religiosidade a ajuda para as pessoas. Mas é importante a gente como ser humano ter uma separação aí de joio e de, de, de trigo, porque senão você acaba desenvolvendo uma série de doenças, e achando que você está mergulhando num processo de religiosidade é, sadia ou mesmo de espiritualidade, né? Como que as pessoas é, têm esse estímulo para a espiritualidade quando elas devem procurar algo que venha ajudar elas, né? Um exemplo que você já deu, tem o reiki, né? Tem, hoje tem várias terapias integrativas, né? pedra, cristais. Queria que você falasse um pouquinho sobre sobre essas terapias para as pessoas conhecerem também, né? A importância delas nessa toda nessa espiritualidade que a gente busca no nosso dia para o nosso equilíbrio do nosso corpo, né? Que é uma coisa muito importante. Então queria que você contasse um pouquinho para as pessoas. É, existem hoje óleos essenciais também cristais, né? Então conta um pouquinho para as pessoas, porque as pessoas não sabem o que o que existe, né? Como que isso tudo funcione? É um universo gigantesco e e muito tempo é, houve uma certa marginalização dessas técnicas, né? Hoje elas são reconhecidas e são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde há muito tempo e são aplicadas. Até eu soube por alguém, não sei se isso foi realidade ou não, que aqui é até no hospital Daqui de Mafra, né, que teve um. Eu já sabia de uma questão do reiki para profissionais da área de saúde, mas se eu não estou enganado, teve é, uma um processo de instrução de reiki no hospital de Mafra, feito pelo governo federal. Ou seja, então, governo federal, por trás desse processo, práticas integrativas da saúde, é importante a gente cortar aquele conceito de religiosidade. Eu sou da religião tal, eu não posso receber um reiki, por exemplo, eu não vou usar um cristal, ou eu não vou usar isso ou aquilo. Quando eu falo de cristais, eu gosto de relatar que, por exemplo, no hospital do câncer você tem lá um, um, um canhão que é de césio, um canhão de cobalto, aquele é cristal, tá? é, só que ele tem uma outra função, diferente de um ametista que você usa no pescoço. É, a gente fosse falar do computador, tá cheio de cristais ali trabalhando, quando você pega um relógio de quartzo, né? aquilo é cristal e tem uma energia que vibra. E essa energia pode deve ser usada, existem muitos estudos científicos a esse respeito. Quando a gente fala de Reiki, por exemplo, eu vou pegar uma pesquisa científica aqui do, da USP, é, trabalhos ali de medicina, onde o que, que eles pegaram? Pegaram um ratinho e levaram o ratinho lá para receber radiação. Todos eles ficaram com tumores cancerígenos. Metade dos ratinhos eles colocaram para receber reiki, a outra metade sem reiki. Beleza, aplicou-se o reiki em um determinado tempo e depois foram se observar. Mataram os ratinhos, coitadinhos lá, né? Mas abriram para o bem da ciência e foram ver como é que estava o tamanho desses tumores. Então, aqui eu estou falando de uma pesquisa aqui em São Paulo, tá? a gente poderia falar de pesquisas do mundo inteiro. Aí tá, pegamos aqueles ratinhos lá. Tá, o ratinho que recebeu reiki, o tumor ou ficou estagnado ou reduziu. Tá? O ratinho que não recebeu reiki, como era de se esperar, o tumor avançou. Cara, então tem alguma coisa nessa história toda? Você diz, ah, é efeito placebo, Deus. A pessoa imagina. Placebo é uma coisa muito boa também. A gente fala em placebo, placebo, Deus, pila de, pila de farinha. Ah, mas se a pessoa faz uma terapia qualquer, ou vai numa igreja, ou vai em algum local, vai fazer meditação ela acredita naquilo, já é 30% do resultado. Então, a gente sabe que pesquisa de, da vacina, da Covid, que tanto se falou durante todo esse tempo, 30% do resultado é placebo. Aquelas pessoas que achavam que estavam tomando vacina e não estavam, 30% delas, de cada 10 pessoas, 3 pessoas tiveram a proteção da Covid. Caramba, isso é um índice muito alto placebo funciona, mas no caso do ratinho não cabe placebo, porque o ratinho você não consegue dizer ó oh, ratinho, acredite nesse reiki aí, né? Assim como a gente viu a questão da medicina tradicional chinesa, da acupuntura, que muito tempo ela foi descriminalizada pela própria medicina, onde há 20 anos atrás era charlatanismo. Hoje é uma cadeira, né, é uma pós-graduação da medicina. Médicos que trabalham com medicina chinesa, com acupuntura e que utilizam isso na prática e é reconhecido pelo, pelo Conselho Federal de Medicina. Só que há 20, 30 anos atrás era o inverso disso. Então é preciso a gente entender tem muita gente que ainda acha que, tá, eu não vou chegar perto de um cristal, eu não vou usar um óleo essencial porque isso é uma coisa do diabo. Peraí, meu querido, o óleo essencial é da natureza, é o óleo da planta. E como que a gente vai é, não, não mexer, não trabalhar? A aromaterapia é uma ferramenta assim poderosíssima. Esses tempos atrás eu encontrei uma, um, um testemunho de uma mãe aqui da cidade, que a filha com um processo de asma lá, uma crise bastante grave, uma criança pequena, acho que 7 ou oito anos, que ela tinha que levar essa criança a cada 15 dias para o Pequeno Príncipe. Aqui na cidade, no hospital daqui, não tinha recursos para a enfermidade dessa criança, só conseguia recurso lá no Pequeno Príncipe. Então, é, acompanhada por médicos, com todo esse processo que tinha que ser feito, e essa criança começou a fazer um tratamento com óleos essencial e, pasme, a criança não foi mais ao pequeno príncipe e não toma mais medicamento, tá? Acompanhamento médico pessoal, por favor, não quero aqui é, incentivar a automedicação, né? Mas do que, que eu estou falando? Nesse caso específico dessa criança, o óleo essencial teve um resultado melhor do que o medicamento e o tratamento que essa criança estava utilizando. Eu estou falando de uma criança lá dos Estados Unidos, do Japão? Não, estou falando de uma criança daqui de Mafra. Claro que eu não posso citar nomes, mas talvez alguém... Por aqui conheça, até quem está nos assistindo, saiba do que, que eu estou falando, coloque aí nos, nos comentários, né? Mas não é só uma, tem tantas e tantas pessoas que alcançaram... Muitas pessoas que tomavam medicamento para dormir usaram um óleo de lavanda, tá? O óleo de hortelã-pimenta, por exemplo, quando você está com aquela congestão nasal, você inala, aquilo na hora, é rápido. Às vezes a pessoa está com dor de cabeça porque está com uma sinusite, põe a gotinha na mão, inala, o resultado é imediato. É uma farmácia viva, tá? Por que, que eu não vou utilizar a aromaterapia? Caramba, isso é utilizado há mais de 4 mil anos? Aí tem gente que diz assim, não, Devson, não tem pesquisa científica. Não tem não, meu querido, só tem 18 mil pesquisas científicas sobre aromaterapia na enciclopédia médica americana. Então se você, hoje todo mundo tem Google, vai lá no Google, entra no Google Medics, lá vai lá na enciclopédia médica americana e coloca lá, aromaterapia, tá? O <risos> que, que vai acontecer? Você vai encontrar 18 mil artigos científicos então, quem diz que não tem comprovação é porque não estudou, tá? E não é errado a gente dizer que não sei. Eu mesmo, muitas vezes, a pessoa me pergunta, só não sei, cara, eu vou pesquisar sobre isso. Eu digo, não sei, não sei, eu vou verificar essa situação. Agora, é dizer que não tem, por exemplo, no caso da aromaterapia, não tem pesquisa científica, é um erro gravíssimo. Tá Hoje a ciência, ela melhorou, né, bastante, teve vários estudos, então... É, hoje as terapias integrativas, elas estão aí, né? Os óleos essenciais, elas são bem importantes para melhora, né? O óleo de lavanda para dormir, né? Muitas pessoas utilizam o, o óleo de, de laranja, né? Então, tem várias terapias que funcionam, claro, né? Por isso eu sempre digo, o paciente ele não deve deixar de tomar o seu medicamento, mas deve procurar práticas para ajudar também Nessa, nesse tratamento que ele precisa, né? Davis por exemplo, ah, os cristais, né? Queria que você falasse um pouquinho dos cristais. Eu, mesmo na minha sala de trabalho, eu tenho um cristalzinho e tenho uma pedrinha verde, né? Então, são coisas que eu vejo que as pessoas que passam por mim, que eu as atendo no meu dia a dia de trabalho, eu consigo as ajudar de uma forma bem carinhosa, né? Através disso, né, a melhor ambiente da minha sala. E essa colocação tua, vamos falar dos cristais, mas essa colocação sua do aspecto da, da medicina é muito importante a gente entender onde é que ficam as práticas integrativas. As práticas integrativas, como o próprio nome diz, tá, que não é alternativa, é integrativa, ela fica entre o médico e o psicólogo. Então as práticas integrativas elas estão nesse meio aqui. Então, é, inclusive tem muitos médicos que trabalham com práticas integrativas, tem médicos que são reikianos Está conversando com o médico, nossa, que bom, eu conversar com aquele doutor que eu estou me sentindo muito bem, caramba, o, o médico é reikiando. ele está transmitindo essa energia para você. Você está tá recebendo uma terapia sentado ali no consultório, ele não precisa nem dizer para você, mas ele está te ajudando nesse sentido e está equilibrando as suas energias. E você consegue fazer exames, por exemplo, de sangue, Tá? e avaliar os seus níveis hormonais antes e depois de uma sessão. Isso já foi feito diversas vezes, tem muito, muito material nesse sentido. Mas vamos nós para os Então, vamos lá, pessoal. Primeiro lugar, terapias integrativas entre o médico e o psicólogo. Não substitui nenhuma coisa nem outra. Ela está no meio. Ela é para você conseguir um resultado mais rápido, para você ter esse efeito melhor, para que essa integração possa trazer um resultado mais rápido. Tá, agora vamos para os cristais, também uma outra ferramenta assim poderosíssima. Os cristais, eles têm um efeito de equilíbrio dos nossos centros de energia nos nossos chakras e esse equilíbrio vai trazer os resultados, sejam eles psicológicos, físicos e assim por diante. Existe inclusive elixir de cristais. Deus, o que é elixir de cristais? Assim como na homeopatia, o que é a homeopatia? Pessoal, quanto tempo que existe a homeopatia? Quantas pessoas que a gente conhece que se beneficiaram com a homeopatia? A homeopatia, ela trabalha frequência vibracional. Então, você tem ali naquele frasco, você não tem a planta nem o produto químico. Você tem uma frequência, você tem uma energia que está ali dentro e traz resultado. Talvez alguém que esteja nos assistindo e dizia, Ah, tá, Davidson, isso aí também não é, é placebo? Eu disse, meu querido, como é que a gente faz com gado orgânico? Tá? Sabe como é que é? Você... O gado orgânico não pode tomar Ivomec, senão não vai ser mais orgânico. Tá? E aí, como é que você trata? Trata com floral, trata com homeopatia, trata com óleo essencial. Para você ter uma carne orgânica. Isso é comércio, está lá, mas o cara não pode usar. Se ele usar, um, um, eu estou falando da do, do, do, ivermectina, por exemplo, né, que é muito usado no gado, não dá para usar. Se você usar, vai deixar de ser orgânico. Então dei o gado? O gado ele está no efeito placebo? Alguém foi no, no ouvidinho do, da vaquinha e disse, ó a vaquinha, você usa isso daqui porque vai trazer resultado? Não, é porque funciona, e funciona há muito tempo, né? Os cristais não fogem essa regra, também é energia vibracional. Os cristais, os florais, a homeopatia, o reiki... São técnicas onde há uma emanação de energia, seja a sua própria energia, seja a energia do cristal, seja a energia da planta, aquele processo de vibração. Afinal de contas, nós somos um ser né, que tem uma vibração. A nossa vibração, e aí a gente falaria de espiritualidade de novo, né, essa vibração vai estar entre a saúde e a enfermidade. A pessoa que está enferma, ela está com a vibração, com o campo vibracional alterado. Isso se mede com aparelhos, isso é possível a gente perceber de distintas maneiras. Tem um trabalho da, da USP, mas não é a USP de São Paulo, acho que é a USP, não se é de do interior de São Paulo, não me lembro agora. Mas que eles fizeram um trabalho com terceira idade e com meditação. E a meditação, por exemplo, aumentou isso com os profissionais da área de medicina, acompanhando e fazendo exames médicos. Né? Que a meditação aumentou a produção de endorfina. A endorfina, ela é mil vezes mais forte do que a morfina. Você como enfermeira conhece bem os resultados da morfina, né? O quanto para aquela pessoa que está com aquela dor. Agora, imagina que nós temos no nosso corpo algo que é mil vezes mais forte. E aí, você consegue trabalhar essa, essa endorfina através da meditação? O pessoal da área de medicina lá da USP comprovou isso. E as pessoas sentiram um resultado? E com cristal se consegue isso? E com floral se consegue com as práticas integrativas? Então, se você pode fazer isso, por que não? Vai fazer com que aquele tratamento médico tá, tenha melhores resultados. Vai fazer com que aquele medicamento, seja ele é, alopático, homeopático, fitoterápico, ou qualquer coisa que seja, que aquele medicamento atue de uma forma melhor, com menos efeitos colaterais, porque você tem uma... Por isso que é integrativa, por isso que está paralela ali. E por que não? Num país onde as pessoas necessitam tanto... Desse, desse recurso né, da parte da saúde e tão deficitário e você ter caramba esse médico que às vezes tem ali um tempo muito curto, principalmente no SUS, para atender aquele paciente. Tem gente que reclama, mas tá, olha a fila que está lá fora. Como é que esse médico vai fazer? Ele tem que arranjar um jeito para atender essas pessoas. Às vezes ele é um para uma infinidade de pessoas para serem atendidas. E se esse médico consegue agilizar esse tratamento, dar uma alta mais rápida, por que não, né? Hoje as terapias integrativas elas estão aí para auxiliar né, as pessoas. Então são terapias que a gente deve procurar, que a gente tem acesso hoje, né? David, você me diz uma coisa, fala um pouquinho é, para as pessoas entenderem sobre os chakras, né? Quais são os nossos chakras do nosso corpo? Queria que você né, deixasse essa mensagem com os chakras assim para as pessoas poderem equilibrar os seus chakras. Hoje com essa mensagem no nosso Dicas de Saúde, uhum. né? Uma dica bem interessante para que elas possam então equilibrar os chakras delas. Equilibrar os chakras vamos nós. Meus queridos, primeiro é importante entender o que que são esses chakras, né? Chakras são são vórtices, são círculos que a gente tem pelo corpo e que fazem essa integração entre o físico, tá? O emocional, né, o espiritual e todos esses campos que muitas vezes estão desconectados. E aí a gente vai ter, por exemplo, é, pessoas que têm é, problemas na laringe, pessoas que têm dificuldade para se expressar, pessoas que vivem com aquele epigarro, pessoas que têm é, problemas na glândula tireoide ou na paratireoide. E essas questões estão relacionadas a esse chakra que nós temos aqui, que é o chakra da laringe, que é o chakra da expressão, da, de verbalizar. Então você pega, por exemplo, as pessoas que têm problemas na glândula tireoide, são pessoas que engoliram muito sapo, por isso aconteceu essa situação, né? Então não conseguem ter dificuldade de lidar com isso. E se a gente faz uma avaliação desse chakra, vamos perceber que existe um desequilíbrio nele. E assim como a enfermidade levou o desequilíbrio do chakra, o equilíbrio do chakra vai ajudar no trabalho em relação a essa enfermidade. A gente poderia falar sobre a questão da visão, aqui do terceiro olho. A gente poderia falar sobre o chakra do topo da cabeça, que é a nossa conexão com a espiritualidade e que também está muito relacionado aos problemas de confusão mental. Então, pessoas que têm é, processos de confusão mental, pessoas que estão aí com esquizofrenia, com surtos psicóticos, estão muito com esse chakra desequilibrado, existem técnicas para equilibrar tudo isso. E assim a gente poderia falar do chakra que, na boca do estômago, da questão da sexualidade, do chakra da base, que é o cox que tem a ver com os nossos medos. E assim a gente pode... E o chakra o... do coração, fala. Opa! Esse é o que integra tudo, né? Porque nós temos três chakras superiores, vamos pensar, se a gente fosse pensar nos sete principais, e temos três chakras inferiores. É, e a gente precisa tratar mais dos inferiores do que dos superiores, porque é ali que está o processo de cura propriamente. A maior parte das pessoas sofrem de medos. Então, se eu pegar 90% dos meus pacientes, eles sofrem de medos. E medo é o chakra básico, que é o chakra do cóccix. O coração, ele vai integrar os três chakras superiores com os três chakras inferiores. Ele vai trazer essa harmonia, vai trazer esse equilíbrio. E falando em terapias integrativas, a gente poderia falar da música também, que a música tem essa capacidade de harmonizar os chakras. Tem músicas que mexem com chakras inferiores, as músicas rítmicas, tá? aquelas músicas estilo New Age, aquela flautinha que fica é, tocando de uma forma que não... não, não contínua, vai mexer com os chakras superiores, vai equilibrar os chakras superiores. E o do coração, Davidson, é a música que alterna uma coisa e outra. Por exemplo, a música clássica, que ela ora tá calminha, aquele pianinho, daqui a pouco vem um tambor e sobe aquela música, né, que sobe, desce, esse sobe, desce, é a junção do plano superior com o plano inferior e essa integração do indivíduo. Então, na musicoterapia também se trabalha esse equilíbrio todo dos chakras. Mas vamos dar uma dica muito simples, que é você tomar banho. A gente toma banho, ao menos esperamos que todos tomemos banhos, até né? por uma questão é, social, né? Mas o teu banho, por exemplo, pode ser um banho é, agitado, estressado, louco, tem que sair correndo, ou você pode parar naquele momento, fazer inalações profundas imaginar que aquela água de chuveiro fecha os seus olhos, imagina aquela água de chuveiros tirando toda a tensão, toda a angústia que está no teu corpo e equilibrando os teus chakras. Esta é uma forma de você trabalhar equilíbrio de chakras sem você ter conhecimento nenhum sobre área nenhuma. Davidson, se eu colocar depois do meu banho umas gotinhas de lavanda ali num copinho e colocar, jogar no meu corpo, isso vai ajudar com toda certeza, porque a lavanda tem essa capacidade de harmonização muito profunda. Você falou do, do óleo da laranja, tá? existe o óleo de bergamota, eu sou fã do óleo de bergamota, porque o óleo de bergamota ele tem uma capacidade de trazer alegria pessoa. Então aquela pessoa que perdeu a alegria de viver, sabe aquele paciente quando chega no teu consultório que ele está se arrastando, ele não tem mais alegria, sei lá, ele perdeu o pai, perdeu a mãe, ou se separou, ou saiu de um processo complicado em que ele perdeu a vontade de viver. Né? Inclusive quando se perde o doce pela vida se desenvolve o diabetes, toda pessoa diabética perdeu o doce pela vida. Essa essa psicossomática, que é uma área da psicanálise também, ela isso bate de frente e a gente acha na terapia a raiz daquela diabetes, por exemplo, tá? Então, tal. Tá. Quando foi que você perdeu o doce pela vida, meu querido? Ah, quando a empresa do meu pai foi à falência. Ah, quando eu me separei, quando meu filho não sei o que aconteceu, ah, então foi ali, é dali um ano depois começou a vir o teu diabetes, né? Legal. Então tem uma associação entre um ponto e outro, nós não somos um pedaço, é, se fosse seria bom até, né? Um pedaço de pedra, um pedaço de madeira, nós temos um, um, uma, um equilíbrio bioenergético gigantesco e tudo aquilo que a gente faz interfere. Então a saúde e a doença, elas estão interligadas nesse sentido. Mas completando sobre os chakras, por exemplo, essa é uma forma, a meditação é fenomenal para equilibrar os seus chakras. E a gente poderia falar dos cristais posicionados nos chakras, a gente poderia falar sobre a música mesmo, até o escutar uma música que traga equilíbrio. O inverso também é verdadeiro, tem muitas músicas desequilibrantes, tem muitas músicas, eu me lembro de uma música... Porque tem uma vez, quando eu tinha um programa de rádio, eu comentei o pessoal do rádio não gostou muito de eu estar falando de música que eles estavam tocando ali. Mas era uma música que dizia assim: é, Eu sou mesmo esse trapo jogado. Eu disse, meu Deus do céu, o cara que escutar essa música vai ser jogado a ponte, né? Então, existem. E a pessoa fica com aquilo na cabeça como se fosse um mantra. Por onde você vai, você está escutando, porque era um sucesso, não sei se ainda é, mas aquele sucesso eu sou mesmo esse trapo, caramba, eu sou mesmo esse trapo, tá? Se convenceu, se joga da ponte, está resolvido o problema, legal, né? Então, por que, que você escuta uma música que tem essa capacidade de te autodestruir? Existem músicas que têm capacidade de te elevar, de trazer equilíbrio. Existem músicas que fazem tudo isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, se você já percebeu que às vezes eu não sou muito direto nessa questão de perguntas e respostas. É, né? Por isso que a gente sempre tem que buscar um equilíbrio, né? o nosso corpo, pra nossa vida. Né? Sempre buscar fazer aquilo que nos faz bem, né? Então, assim, sempre é, buscar equilibrar, né? O nosso corpo, a nossa mente, é ouvir realmente músicas que, se você tá estressado, músicas calmas para você poder relaxar, né? Depois de um banho tranquilo, né, Davidson? Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores aí do programa Dicas de Saúde, né? Uma dica bem importante para eles estarem aí colocando em prática na sua vida e poder, assim, ter uma qualidade de vida melhor para esse ano de 2023. Ótimo, vamos lá, meus queridos. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, Talucimara tá, e a equipe toda do Rio Maframix. Muito bom estar com você e poder, de alguma forma, trazer algo é, que a gente possa externar. Mas eu vou falar um pouco mais da questão da vivência do dia a dia. A gente pode trazer uma mensagem aí filosófica, bonitinha. Vamos falar de uma coisa assim mais pé no chão. Eu atendo muitas pessoas que teriam tudo na vida para serem muito felizes e não são. E muitas vezes para a gente encontrar essa tal felicidade não é algo que está muito distante. Normalmente a gente está usando uma distorção interna nesse sentido. Então o que, que eu pediria para você que está me assistindo nesse momento? Que você se abrisse para enxergar a vida de uma forma mais clara e se permitisse no seu processo de cura e de busca propriamente da espiritualidade. Porque muitas vezes a gente está morrendo de sede e, e se afogando no mesmo lago, uma coisa que não é compatível. Então você tem a tua água ali à tua disposição, mas você não consegue baixar para tomar daquela água cristalina. Ou seja, Deus dá é, sempre o bálsamo para aquela pessoa enferma, isso é uma coisa que eu vejo muito no consultório. Eu pergunto meu querido, por que você está nessa angústia toda se você tem tudo para ser feliz? Aonde que está essa desconexão? E talvez essa desconexão justamente seja o tema da nossa conversa de hoje, a espiritualidade. Tá? Muito obrigado. Eu agradeço, né, de coração a sua participação aqui no, no nosso programa Dicas de Saúde. E com certeza deixem aberto por um outro tema para a gente estar tá falando aí, falando mais sobre as terapias integrativas, né? Que está no grande boom do momento, né, para todas as pessoas. E o nosso programa vai chegando a final, né? E a gente volta semana que vem com mais um programa Dicas de Saúde para você, seguidor do Rio Mafra Mix. Um beijo, um abraço, que vocês tenham dias muito iluminados na vida de vocês, que Deus os abençoe, que a gente volta semana que vem com mais um programa Dicas de Saúde para você, seguidor deste programa.